muitos PDFs a partir desta aplicação, que é gratuita, mas também existe uma versão paga para editar o, os documentos. É conhecido também pelo Adobe Photoshop, qualquer profissional de, de imagem, design, conhece perfeitamente o Adobe Photoshop também. O pessoal da indústria, de, de, o pessoal da indústria de, do vídeo, do cinema, etc., também conhece muito bem o Adobe Premiere e por isso, já agora, já agora, se, se és uma dessas pessoas, um designer ou alguém de edição de vídeo, de imagem, etc., diz-me aí se usas os serviços da Adobe ou não. Okay? Diz-me aí que produtos da Adobe é que tu usas. E por isso eu, eu analisei aqui a Adobe no, no dia 22 de, de julho. Como podes ver, são análises mesmo muito, muito completas, em que nós começamos com uma apresentação da empresa, depois nós vamos por aqui fora, quais são as vantagens competitivas da empresa, etc., etc. Etc. analisamos os vários negócios da empresa, os segmentos que ela está distribuída que tipos de produtos e serviços é que vende, para quem é que vende como é que estão distribuídas as suas receitas quais são os crescimentos mais interessantes em alguns dos seus segmentos mais, mais interessantes ok? é mesmo uma análise super, super, super completa como tu podes ver por aqui fora. Depois, em terceiro lugar, temos a administração e a estrutura acionista e é uma componente muito importante para nós percebermos se eles estão alinhados conosco, pequenos acionistas ou não. Eu analiso uh, a compensação anual que eles têm, como é que está distribuída a sua compensação anual, se é só salário, se é também em ações, se é em opções se estão a comprar ou a vender ações, os insiders, por isso as pessoas da administração, a estrutura acionista de uma forma geral, se são só grandes fundos de investimento ou se há acionistas de referência, ok? Depois analisamos, temos aqui um quarto capítulo em que analisamos os números, ou seja, os crescimentos nas receitas, nos tipos de receitas, talvez às vezes a diferença entre os produtos e os serviços, que as empresas vendam, no lucro bruto, enfim, várias despesas que existem aqui pelo meio até gerar um lucro operacional, como é que ele cresce ao longo do tempo, como é que o lucro líquido também cresce ao longo do tempo, lucros por ação e, e também uma relação com as ações que estão em circulação, analisamos do ponto de vista do balanço financeiro, perceber se a empresa está bem capitalizada ou se está a colocar-se em risco com muita, muita dívida, qual é a estrutura dessa dívida, ok e mais aqui uma série de indicações quanto aos fluxos de caixa que a empresa gera, fluxos de caixa de operação, fluxos de caixa livre, já depois descontados as despesas de capital para manter ou crescer o negócio, analisamos as margens, okay? analisamos margens operacionais, margens líquidas, etc, etc, analisamos os retornos sobre o capital investido, que é muito importante percebermos quão lucrativa, é que é uma empresa para percebermos se, se é boa candidata a ser adicionada ao nosso portfólio ou não e só depois disto, ok? Só depois termos analisado o negócio da empresa em si termos percebido para quem vende, o que vende, como vende, etc., como é que está a estrutura acionista, quais são os números de crescimento da empresa, o balanço financeiro, etc., só aí é que nós fazemos uma avaliação da empresa para perceber se num dado momento as ações estão baratas ou caras, ok? E é isso que nós fazemos aqui no quinto capítulo, analisamos de vários, vários pontos de vista Aqui uh, a empresa, percebemos se realmente ela está barata ou não num dado momento que possamos considerar para investimento. Muito, muito importante, analisamos os fatores de risco, nós aqui vemos sempre alguns dos principais fatores de risco que as empresas uh, correm, porque elas correm em muitos riscos, naturalmente, mas há sempre quatro, cinco, seis que são mais consideráveis e por isso eu gosto sempre de os colocar ali. E depois temos as perspectivas futuras porque não interessa só saber sobre o passado da empresa, mas também nos interessa saber sobre o futuro da empresa, se realmente vai continuar a sua dominância ou não. E por isso temos aqui uma, uma secção em que o fazemos com as, as perspectivas futuras, mercados atingíveis, etc, etc. Também muito completa e com algumas previsões dos analistas quanto a receitas e lucros no futuro e depois concluímos com pontos positivos, pontos negativos, fazemos um contraste porque todas as empresas têm pontos positivos e pontos negativos, fazemos um contraste e depois eu concluo com uma certa decisão, ok? Para além disso, para além da, da análise em texto, que como vês são bastante completas, só que a Adobe foram 53 páginas, mas mais do que a quantidade de páginas é a qualidade que eu quero que tu realmente tenhas, ok? Quero que obtenhas qualidade nas tuas análises, e para além disso, então, temos também a análise em vídeo, tá, tá, é, é, está no YouTube, mas está privado, está de forma privada, só é acedida a partir do, dos membros de, do Yellow Elite Pro, só, só os membros do Yellow Elite Pro é que conseguem aceder ao segredo dos deuses, não é? e, e por isso é um vídeo privado, mas tens a análise em vídeo, aqui se fores uma das pessoas que... daquelas pessoas que gostam mais de ver as coisas em vídeo do que propriamente estar a ler... Tens também, agora, começamos muito recentemente, as análises em vídeo também, e também podes ainda fazer o download em áudio para se tiveres a uh, ouvir numa outra circunstância. Imagina que és aquelas pessoas que gosta de ir para o trabalho, ouvir um áudio no carro, gosta de estar a correr de manhã, a fazer o seu joguinho matinal, ouvir uh, podcasts, gosta de estar a cozinhar e ouvir as coisas, então tens essa oportunidade, tens a possibilidade de estar a, a ouvir a análise feita às empresas. São novas funcionalidades que estão aqui no IELA Lead Pro, por isso, em resumo, tens análise em texto, vídeo e áudio, tudo para te servir melhor, tudo para te ajudar a investir com mais confiança, acima de tudo, ok? E poupar-te muito, muito tempo na análise de ações. Por isso, estamos aqui deste lado a fazer o trabalho por ti, temos sempre novidades aqui na calha para lançar no ELLIT Pro. Quem está a entrar vai já ver uma novidade a ocorrer já nos próximos dias, está bom? E por isso, se ainda não te inscreveste, se ainda não subscreveste o serviço de análise de ações, então vou deixar aqui o link em baixo para que o faças, ok? E ELLIT Pro é um serviço que te vai ajudar a poupar tempo, da análise, vai-te ajudar a poupar trabalho. Nós fazemos esse trabalho por ti e acima de tudo vai-te ajudar a investir com mais confiança. Ok? Tens o link aqui embaixo na descrição do vídeo e fica à tua espera junto da comunidade lucrativa que já está aqui a dar as boas-vindas aos novos membros. Então, sejam Lucrativas, tchau, tchau!